E às vezes nós como membros do corpo de Cristo, nós ficamos assim pensando o que é que nós podemos fazer. Sendo que nós temos a Bíblia na mão e sabemos o que, o que precisamos fazer, a própria palavra já fala. E aí a gente deixa o tempo passar, a gente se acomoda, a gente começa a cuidar de nós mesmos. Nós temos visto a, as pessoas que não têm conhecimento de Deus. Mesmo nessa situação que o mundo todo está atravessando, elas continuam fazendo o papel delas. Elas continuam se aglomerando, continuam fazendo coisas terríveis, continuam cuidando da própria vida, passeando, se divertindo. E só que o povo de Deus deveria se conscientizar que, que tem que ser diferente, que nós temos que fazer a nossa parte. E não esperarmos que os outros façam. Infelizmente, tem muitos servos de Deus também preocupados com a diversão, com o passeio, com, com tudo aquilo que o mundo pode oferecer. E acha que tudo que está fazendo para Deus é muito ainda. Acho que ainda está fazendo muito. Acho que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração que nada que você fizer para Deus é muito, nada que você fizer para o Reino de Deus na Terra é muito. Se nós conseguimos fazer fazer algo que que possa mover o coração de Deus a estar agindo nessa terra. Será muito bom se a nossa oração continuar chegando aos ouvidos de Deus. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Imagine a oração de vários justos chegando diante de Deus todos os instantes, como quando a gente começa a transmissão, que a gente vai vendo a Carregar. Que a gente vai vendo aqueles, o nome das pessoas entrando. Cada um entrando no seu horário, um atrás do outro. Imagine a nossa oração, a oração da igreja, 24 horas subindo diante do Senhor, subindo diante de Deus. Como é que já não estaria a situação? Será que se estaria do jeito que está? Não. Teria mudado.